É, como era um grupo mais consolidado, né, na região, então consegui muita coisa é, uhum. de conquista, né, musical, é, de abrir shows de artistas, assim, fenomenais, sapadão Gilcinho, Pérex, sabe, ser elogiado pelo Pérex, como eu fui, sabe dentro, sabe, dentro do Apalooza lotado. a falar assim? Cara, né? ele, a gente fez um show, né, no Apalooza a gente abriu o show do Pérex, né. Uhum. Foi, né? Foi, foi um uns dias, assim, muito marcantes, assim, pra mim. E aí, a gente abriu no um show do Périx. Aí teve uma parte, assim, que ele... Aí ele começou a tocar e tal. Ele queria agradecer desde já o grupo de Feito e tal. Aí todo mundo já... Meio que gelou, né, pô? Agradecendo a gente. Périx, pô, não precisa... Caramba. Ele, ó... E o rapaz que canta, ele canta muito, hein? Eu falei, nossa... nossa. Aí eu meio que de chavei assim, eu tava